E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um sneak peek Dessa vez o primeiro sneak peek da nova atualização do Clash Royale Hoje a é novidade liberada pra gente trazer aí pra vocês na íntegra o mais rápido possível é o modo espectador das batalhas amigáveis ou seja você vai poder assistir ao vivo as batalhas que a galera do seu clã vai fazer né lembrando que todas as batalhas amigáveis são feitas aí no modo de competitividade do game no nível 9 né antes era nível 8 agora é nível 9 e também com limitações no nível das cartas né lembrando aí que as por exemplo as lendárias só podem ir até o nível 1 enfim isso vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já viram isso acontecer nas batalhas dentro dos clãs. E agora a gente, além de ter esse aumento de nível que eu já havia falado com vocês, nós teremos aí o um sneak peek que dessa vez é sobre esse modo espectador. E vocês podem notar aí, logo que começa as batalhas, você vai ter cinco segundos para você clicar e assistir as batalhas. Eu não sei se tem um limite de pessoas assistindo ao mesmo tempo, mas tem um limite de tempo que você vai poder que, é, ter pra poder clicar e de fato assistir, então você tem que ficar esperto são 5 segundos, passou 5 segundos já era, beleza? Então galera essa batalha aí que vocês estão vendo no modo espectador, modo espectador esse que vocês já tinham visto aí durante o torneio eles já tinham lançado esse modo espectador durante o torneio, se você não reparou e essa batalha é entre ninguém menos que o Nery do canal Clash com o Nery e o Bruno Playhard né? sim senhoras e senhores, o Bruno Playhard jogando aí contra o Nery exatamente pra que eu pudesse gravar e eu quero que vocês notem algumas coisas diferentes que nós já temos logo de cara, por exemplo o golem, podem notar aí que o golem tá diferentão, o golem tá vermelhão aí, no caso se o golem for seu, ele vai ficar azulzão, mas vocês podem notar que ele tá cheio de cristais nas costas, e isso não tinha antes, se vocês tiverem reparado durante o torneio também, ele já tava desse jeito, outra coisa que vocês vão poder reparar logo de cara, que são alterações só, apenas visuais, é o feitiço de gelo, que também tá diferente, não sei se vai dar pra ver durante esse replay, mas o feitiço de gelo também tá diferente, e essa coisa muito legal aí é do canto direito da sua tela, eu quero que vocês reparem essas duas cornetinhas, dá pra meio que você fazer fazer uma torcida, galera. Dá pra você escolher uma das duas, uma das duas cornetinhas. Se você clica na cornetinha vermelha, você solta confete vermelho para quem tá. Do lado vermelho da batalha E se você clica na, na cornetinha azul Você solta confete azul Como se fosse um modo de torcida Depois que você clica, você tem que esperar um pouquinho Pra você clicar de novo, não é muito tempo Mas também dá pra divertir bastante Não é muita coisa E o mais legal é que quem tá batalhando Consegue ver que, que o pessoal tá torcendo Pra tal pessoa, pra tal pessoa Porque os confetes aparecem também Pra quem tá batalhando E é isso, eu acho que ficou bem legal a batalha aí do Nery Com o Bruno, foi, vocês podem ver que foi uma batalha bem Bem, bem acirrada, lembrando que a gente está usando o aplicativo de desenvolvedor e ninguém tinha preparado nada de deck para poder batalhar, então isso aqui foi basicamente uma batalha Amigável entre nós, eu também fiz algumas batalhas pro Bruno gravar e pro Nery gravar, então se você quiser ver um pouquinho mais das nossas batalhas, não se esqueça de dar uma conferida no canal da galera aí que tá, que tá tendo acesso antecipado a esses sneak peeks, e vocês podem ver aí que o Bruno dá uma virada no final consegue fazer 2x1 um no Nery, o Nery vai avançando ali no finalzinho com o seu gigante e seu corredor e aí, no finalzinho o Nery ainda consegue levar a torre fazendo um 2x2 só que o Bruno já tava avançando Ali, com o, seu, com o seu golem de nível 4, com aqueles cristais vermelhos nas costas. E reparem que foi por muito pouco, velho. Olha só: o golem, quando morre, dá o dano na, na torre do Neri. E aí, aquele golemite ali, aquele golemite fraquinho lá, dá. Faltando 27 de dano, ele vai lá, dá o dano final, eu jogo um confete vermelho pra comemorar com o Bruno e ele consegue fazer 3x2 no Neri. Batalha muito legal, esse modo de espectador eu realmente achei uma ideia muito interessante, vai dar pra divertir bastante aí no clã. Dá pra fazer também torneios internos pra gente brincar. Outra novidade que nós teremos aí, além de tudo isso que a gente falou, é também a alteração no TV Royale. Agora, a partir da próxima atualização, teremos a divisão do TV Royale em arenas. Como você pode ver aqui, o Galadon e o, o outro a, conta, a outra conta do Galadon fizeram uma batalha e apareceu no TV Royale da Arena 1. E não apenas os melhores, os top 200 do mundo vão poder aparecer na... na no TV Royale, agora você vai poder Aparecer no Royale a partir de quando Você começar a jogar Temos partidas então, na Arena 1 na Arena 2 vamos ter também partidas, na Arena 3, na Arena 4, 5, 6 e também na Arena 8 que vai ficar reservado pra essa galera aí que tiver a partir de 3 mil troféus assim como nós já temos hoje né, então galera basicamente é isso, a partir da próxima atualização todo mundo vai ter chance de aparecer no TV Royale e quem sabe ficar famoso com algum replay app enfim, espero que vocês tenham curtido os Sneak peeks vão sair a partir de amanhã também, então não se esqueça de sempre tá ligado no canal pra não perder os próximos Sneak peeks. o Clash Royale é um pouquinho diferente do Clash of Clans, os Sneak peeks são um pouco mais sucintos, um pouco menores mas é isso, espero que vocês tenham curtido a novidade de hoje, amanhã eu venho com mais algumas novidades pra vocês e eu posso adiantar que são muito, muito épicas, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu falou um grande abraço do Gordinho galera e até a próxima é!